Oi, meu nome é Léo Azevedo, mais conhecido como Grab. Hoje irei dar algumas dicas de Trash na rota de suporte. Que de agonia vamos infligir. Trash é o suporte que tem maior destaque nas solo kills e campeonatos, pois seu kit de habilidades possibilita reposicionar um aliado e dar muito controle de grupo. Trash é muito forte já no início mas não deixa a desejar no meio e final do jogo. Suas habilidades no final do jogo têm um tempo de recarga muito baixo. como uma Crash é um campeão de inicialização, tome cuidado para não se expor demais e acabar morrendo. Lembre-se que não é um campeão tanque, a habilidade E, esfolar, é um pouco difícil de se acostumar, mas continue no vídeo que lhe dá algumas dicas para acertar mais facilmente. NINGUÉM ESCAPA CONDENAÇÃO Trash pode colher as almas de inimigos que morrem próximo a ele, concedendo-lhe armadura e poder de habilidade. Abates a campeões, tropas, monstros da selva e monstros épicos dropam as almas quando morrem. SENTENÇA Trash arremessa sua foice, causando dano mágico, atordoando e concedendo visão da unidade atingida. Ativar essa habilidade enquanto a sentença está presa ao inimigo, puxará Trash na direção do inimigo atingido. Caso você utilize a segunda animação, o tempo de recarga da sentença é reduzida em 3 segundos. Passagem Sombria Trash arremessa a lanterna em um local, concedendo um escudo com duração de 4 segundos, absorvendo o dano causado a Trash e um aliado próximo a ele. A quantidade de escudo escala com a quantidade de almas que você coletou, Caso algum aliado clique na lanterna, o aliado será redirecionado na direção onde o Trash está. Esfolar. Os ataques básicos causam dano mágico adicional, que aumenta enquanto não estiver atacando. A quantidade de almas coletadas também inflige no dano causado. Acertando a habilidade Esfolar, causará dano mágico ao inimigo e redução de velocidade. Você pode direcionar seu inimigo mais para longe de você ou mais para perto a caixa cria uma prisão de paredes ao redor do trash campeões e inimigos que atravessarem as paredes sofrerão dano mágico e redução de velocidade de movimento por 2 segundos quando uma parede for quebrada as outras não causarão dano e o tempo de redução de velocidade cai para metade o inimigo não pode ser afetado por duas paredes simultaneamente está gostando inscreva-se para não perder os próximos vídeos Saia para... Você pode iniciar o pano na habilidade Q, assim você irá conseguir pegar alguém fora de posição já no início do jogo. Caso você queira dar lixo mais rápido para seu jungle, você pode iniciar com a habilidade E, por conta da sua passiva, causará mais dano no monstro da selva, dê prioridade na habilidade Q, após up o Pio E. E por fim o W, e sempre que puder, up o Pio R. Ninguém pode salvá-los. Crash é um ótimo campeão para iniciar lutas, então sempre fica à frente do seu time. Quando for pegar nível 2, você tem uma oportunidade para pegar um abate facilmente. Fique atento com o jungle aliado e inimigo, assim você conseguirá reposicionar seus aliados agressivo ou passivo. Você gosta desse formato de vídeo? Dê seu like para que eu possa trazer outros campeões. Morte. Nada simples assim. Durante a luta em equipe, você tem duas opções para jogar. Você pode iniciar a luta pegando algum adversário fora de posição, ou você pode jogar ao lado do seu atirador, para que consiga protegê-lo, com isso tendo mais espaço para seu aliado causar dano aos inimigos. Sobre qual feitiço utilizar para trash, irei deixar um vídeo aqui no card, assim você saberá quando utilizar exaustão ou incendiar. Últimas palavras. Para ficar mais fácil de acertar a sentença do trash, Utilize a habilidade E em sua direção, após isso utilize o Q, assim o inimigo terá menos tempo de reação, vale lembrar que você pode utilizar o flash para esse combo. Você pode usar o E no lado do campeão. Com a habilidade Q você pode acertar tropas inimigas, monstros da selva e monstros épicos, com isso você pode estar atravessando paredes. Muitas pessoas não dão importância para as almas, mas não se esqueça de pegar